Beleza galera, canal Faixa Verde no ar, se você gosta do nosso conteúdo, do nosso canal e caiu aqui de paraquedas logo de cara, é só você clicar aí se inscrever nesse ícone aí abaixo, se inscrever no nosso canal e você que já é seguidor do nosso canal, dá aquela ajuda aí, dando aquele like aí no nosso conteúdo, com certeza aí, para você receber muito mais informações, assim o YouTube entende que você gostou do conteúdo e te encaminha a mais, então aqui o negócio do sininho não está funcionando tão bem né, quanto deveria. Então vamos ver aí se o Google uma hora arruma essa função. né? E hoje a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre o lançamento aí de quase dois dias, que é o Xbox sem o leitor de mídia, ou seja, você não vai mais inserir o seu CDzinho lá, não vai pegar mais seu joguinho do Rise lá e vai inserir ali no seu leitor de Blu-ray, porque ele não tem Blu-ray, tá? A função aí do novo Xbox... Já consolida aí o que muitas pessoas Já estavam falando há muito tempo aí, E a mídia, inclusive E com certeza também as empresas Já estão querendo fazer há muito tempo Ou seja, uh, focar em serviços com a Microsoft já faz há muito tempo Com o Xbox Live Pass E com Get, o Games with Gold tá? então, Ou seja, outras plataformas também Chegando aí com a Plus Chegando aí com o PS Now Daquele jeitinho, né? Mas chegando aí, já consolida E já mostra aí que com certeza com certeza as empresas estão querendo focar em é, venda de serviços assim como funciona o Netflix, o Amazon Prime e até o Google com vários serviços tá? ah, então não me espanta empresas como por exemplo o Google está entrando aí é, com projetos para o pessoal estar tá jogando em qualquer lugar assim como a Microsoft também vai com certeza estar tá colocando serviços assim tá? então ou seja a informação que eu tenho para estar tá dizendo hoje é que ah, foi lançado o equipamento já com as mesmas as especificações aí do Xbox One S. Onde ele vai ter todas as funções? Aí, mas você não vai ter o leitor, então, ou seja, você vai poder estar tá rodando uh, os jogos. Inclusive, para quem curte, aí já está acompanhando, já vazou o preço aí do equipamento há muito tempo já umas duas semanas mais ou menos na Europa, onde o aparelho, inclusive, veio por 299 euros, um valor um pouco salgado, tá? Uh, inclusive, para o mercado é, europeu e também aí para o nosso mercado que dizem que vai estar numa média de 1799, sinceramente não compensa, tá? Você que está pensando em comprar um Xbox One S, vai lá no LX, compra um com Drive e seja feliz. Para mim ainda jogo em Drive é moeda de troca, lembre-se que a gente está no Brasil, tá? Não falando mal, mas a gente sabe da economia, a gente sabe como funcionam as coisas aqui e é muito gostoso comprar um joguinho ali usado para você jogar algum jogo que você já não estava vendo lá e viu lá na feirinha, lá na lojinha de game mais barato e compensa às vezes comprar esse tipo de jogo e você não vai conseguir fazer isso com o console novo da Microsoft, mas mesmo assim para quem não liga, para quem gosta de, de ter lá a mídia digital, que já está acostumado a comprar a mídia digital, é interessante sim, se você conseguir achar em preço mais barato, agora eu creio que pelos rumores, é, informa-se que o talvez o equipamento chegue a R$ 1.799, e ao meu ver, não compensa, tá? Você compra aí por R$ 1.299, facilmente a versão One S, com 500 GB de HD, lá que você pode colocar um HD externo de 1 um ou 2 teras e rodar vários jogos, então não compensa. Eu falo como um, um fã da marca, não compensa você fazer isso, você ir lá, por pouco valor, ter diferença é você ir lá comprar uma versão sem o drive de DVD. Mas, de Blu-ray, né? Mas se achar interessante, se for assim, vantajoso, ok. Mas isso já relata aí, já mostra que com certeza as empresas elas vão está forçando essa questão mesmo de ter lá os, os equipamentos sem drive, talvez não na próxima geração aí do PS5, do novo Xbox, mas acredito que futuramente aí realmente a gente vai ter que deixar aquela nostalgia de lado, de ter lá os, os joguinhos lá gravados em MIDI, e tudo mais, e realmente a indústria dos games vai estar tá fadada a mudar, assim como aconteceu com a indústria fonográfica e com a indústria de filmes. Um abraço galera, até mais Esse foi mais um vlog aqui do canal Faixa Verde e até mais Vai curtindo aí, indica Pros amigos aí, faz aquele um mais um Indica pra um, seu amigo indica pra outro E assim a gente vai fazendo aquela Comunidade grande aqui no canal, um abraço Até mais, é, espero que tenha gostado